Fala pessoal, mais um Deutinho no Canadá começando pra vocês, estou aqui hoje com essa pessoa maravilhosa, minha namorada, Sandra Coelho, que coisinha ah, linda, obrigado por aparecer aqui de novo no canal, acho que as pessoas já te amam aqui, inclusive se você ama a Sandra deixa o seu like aqui embaixo, aqui. deixa o seu comentário aqui também, não é mesmo? De quem a gente vai falar hoje, amor? Do Tinder, de novo. Gosta de falar de um Tinder, Ai, né? gente, eu gosto. Eu Agora. adoro. Porque eu procurava esse tipo de conteúdo antes de vir pra cá e ninguém falava direito, entendeu? Então, vamos, vamos, vamos falar, então. então vamos vamos falar de Tinder, então. Fica comigo nesse vídeo aí. Check it out. No vídeo passado, a gente parou falando das experiências do Tinder que a gente teve... A Sandra prometeu que, inclusive, ia ensinar as meninas depois a namorar com com canadense, né? Como você dá aí em cima do canadense. Pois né? é, pra né? Isso, depois né? do Tinder, o que que acontece? Quando eu cheguei aqui, eu precisei do Tinder. Porque eu não tinha muitos amigos, eu conhecia, acho que só duas pessoas. Essas pessoas, uma era casada e outro era amigo mesmo. E aí não tinha como interagir, eu queria treinar também, né? Começar a falar francês... Aí eu fiz o meu perfil no Tinder. No meu perfil no Tinder, né? Eu coloquei lá que eu precisava de alguém, que eu era falando que eu era nova na cidade e que eu precisava de alguém pra me mostrar a cidade e, quem sabe, me ensinar francês. Moral da história, né? Estratégica. É, me ensina que o francês, aqui. Claro, é, porque aí a gente já elimina os brasileiros, que a gente não queria. E aí, comecei a conhecer as pessoas. Aí, se você quiser saber os detalhes, você volta lá. Aí, eu falei, ah, gente, mas eu vou ficar só assim no Tinder, porque chega uma hora também, depois de uns seis, sete meses, que a coisa ficou cansativa. Eu já tinha conversado com muita gente, eu também né, sou uma pessoa comunicativa, o looping do Tinder já estava rolando, né? Então, eu passava lá, falei, esse aqui eu já conversei, não quero você estava conversando com, com o mesmo cara, cara. Eu já... Não... Eu de novo. O que eu encontrei aqui, eu saí, nesses seis meses antes de falar, não, vou dar um tempo do Tinder, eu ficava só no Tinder. Então, eu conhecia ali e, de repente, eu saía e conhecia a pessoa. Uhum. E aí, só que nesses seis meses, nunca tinha acontecido de alguém vir falar comigo. E eu já estava assim, gente, né? será que eu tenho de errado? E aí, eu comecei a perguntar para as pessoas que estavam aqui mais tempo, é, para essas pessoas mesmo que eu conheci no Tinder... Como é que funciona isso? Se você não tem Tinder, como é que você faz? E aí, gente, ai, se eu soubesse antes... Aí eu aprendi a paquerar. E aí eu descobri que é mais ou menos assim. Comecei a testar as técnicas que me ensinaram. Era mais ou menos assim. Se você chegar no bar e ficar esperando o cara falar com você, com aquele charmezinho que a gente faz no Brasil, não vai rolar. Eles não vão falar com você. Se você olhar e desviar o olhar... Ele não veio falar com você. Então, não adianta você ficar. Isso até que é até de brasileiro. De olhar e desviar. De no isso. Brasil, eu abri o um sorriso, assim, né? Que eu não sei paquerar direito. Também eu não sou muito parâmetro. Eu abri o um sorriso, a pessoa já falava, essa daí quer conversar, se aproximava. Isso é que eu conversar? Pois né? é. Aqui eu ficava assim, ó, até grampiada, e nada, gente. Não acontecia nada. Eu olhava assim, né? Aí eu só olhava assim, meio tímida, nada. E aí nós sentamos, assim, nós fomos num bar que nós vamos frequentemente, nós sentamos num ponto bem estratégico, onde os garotos estavam jogando. E ali, é, eles olhavam, a gente olhava, e aí começou uma conversa é, com, entre hoje o namorado da minha amiga e minha amiga, quando ele jogava e ela sorria para ele, ela batia palma, mas assim, uma coisa muito discreta. E aí, ele tava com os amigos dele, só nós duas, ali ele pagou uma bebida pra gente, a gente entendeu que eles queriam se aproximar, a conversa começou super naturalmente, nós nos juntamos na mesa deles, e cara, assim, com 35 anos, foi uma experiência que eu falei, caramba, eu tô aqui há seis, tava aqui há seis meses... E não sabia que era, tipo, muito mais natural. As coisas aqui são naturais, não, são, não é aquela forçação de barra que é no Brasil de todo mundo sair para pegação. As pessoas não saem para pegação. As pessoas saem para ter um momento com os amigos e aí a consequência disso é conhecer outros amigos. Então, assim, eu achei bem legal. Eu saí várias vezes sozinha e saindo sozinha, mesmo assim, os caras não se aproximavam, tá? O ideal, no final de tudo, é achar um brasileiro, certo? Essa não, é a dica. <risos> o ideal, gente, é sair e se divertir com as suas amigas, com seus amigos, ou sozinho, entendeu? E aí, deixar as coisas rolarem. Se você quer conhecer alguém pelas vias naturais, se você não quer, ficar no aplicativo. No aplicativo, as coisas são mais diretas, os caras aqui são muito diretos, tá? Então, eles falam o que eles querem. Isso facilita muito, é diferente daqueles joguinhos que a gente tá acostumado no Brasil. O cara que ele tá afim, ele já demonstra rápido no Tinder, ele já marca o encontro rápido então é diferente do Brasil não não podemos ter Brasil como parâmetro nem para conhecer pessoas e nem como Tinder mas vem cá falando de Tinder você foi casada também certo eu fui casada e, e como que foi isso para você depois do seu término do casamento, você já foi pro Tinder direto? Qual é que, qual é, como é que foi isso? Assim? Então, o meu término, ele... Eu, já Gente, são 12 anos, né? Que me separa do término. Foi num momento da vida que eu era muito jovem. Então, eu tive que me reconstruir e, ao mesmo tempo, entender que eu teria que fazer escolhas, né? Então, quando eu, eu me divorciei, eu não estava com essa cabeça do Tinder, então eu comecei a namorar, gente. Eu saí do casamento e comecei a namorar e fiquei quatro anos com essa pessoa. Que deu muito certo né? nesses quatro anos, mas por, por questões profissionais minhas, eu, eu, eu terminei aquela relação também. Esse momento de... Reconstruir a vida depois de um divórcio não é fácil, gente. Eu tive que ralar tudo, porque meu ex-marido levou tudo da minha casa. Eu fiquei dois anos, gente, sem comprar a calcinha. Eu conto isso pro cremosinho, o cremosinho dá risada. Não dou, não. Eu sei bem <risos> como é que é levarem tudo. Né? É... Sei bem como é. Você tem que vender suas coisas... Da outra pessoa ficar com tudo ainda fala que você que ficou com, com tudo é absurdo. Pois né? É, é, é um é absurdo as coisas que a gente vê nessa internet, né, é, menina? Eu fiquei sem nada e eu, te, eu demorei, sabe, pra, pra reconstruir tudo. Mas eu acho que essa, essa experiência ruim fez com que hoje eu olhasse essas questões de relacionamento diferente. Por exemplo, né, é, como solteira, isso nossa terapeuta pode até um dia fazer um vídeo contando. Temos a mesma terapeuta inclusive. É, que agora ela é terapia, ela faz nossa terapia de casal. Depois que você se divorcia, que você, eu fiquei depois desse outro relacionamento, fiquei muito tempo sozinha, você começa a ser mais criterioso com o que você quer. Hoje eu sei exatamente o tipo de relacionamento que eu não quero. E esta pessoa, né, o brasileiro, que não estava na minha programação, não se enquadrava em absolutamente nada do que eu queria. Depois dessa experiência que veio através do Tinder, eu falei, cara, na boa, se o cara no Tinder falar pra mim que é recém-divorciado e ainda tá resolvendo coisa com as mulheres, eu vou, ó, eu vou me picar, que isso aí é problema, não quero ficar no meio disso. Né? Red flag número um pra ele. Outra coisa que, que eu não queria era que isso fosse muito recente. Tinha um mês que eu tinha me divorciado, eu conheci você. Pois é, mas foi tudo muito natural. Foi, foi natural. Essa é a questão, esse é o ponto. Eu fiquei muito tempo solteira, né? Eu não ficava muito tempo, eu namorava seis meses, terminava. e namorava mais um pouco, terminava. Porque eu me tornei um pouco intolerante com algumas coisas. E eu falo que assim, gente, talvez isso aqui que foi completamente fora da programação se enquadra dentro dos aspectos que eu buscava num homem, né? Nem tudo nem todo mundo vai ser perfeito, mas quando a gente se conheceu, foi muito maluco, porque a gente se conheceu na escola e aí ele era um homem casado, a gente não conversou, a gente não se adicionou em Instagram, a gente se conheceu na sala de uma forma muito respeitosa, inclusive sentava ele, a, a ex-companheira dele e eu. Comecei... Você, inclusive você fez prova de francês com ela, né? Fiz, é. um deite. foi um dez. Mas assim, a gente não criou esse elo de amizade, só que aí um belo dia, né, eu tinha passado por algumas situações assim, aí a minha roommate veio no meu quarto e falou assim, escuta, você tá sabendo? Eu falei, sabendo o que é? Uh, o Thiago tá vindo pra Montreal. Eu falei, cara, ele tá em Vancouver. A voltar, Eu falei, caracas, ele vai trazer meu computador. E aí, eu adicionei ele dos meus dois perfis, porque eu tava muito desesperada que eu queria. Ele. Não, não foi não. 19 de julho foi a primeira... A primeira vez que você mandou pra mim foi, ah, eu preciso de um frete pro meu computador. Se couber, envia a proposta. Aí eu falei eu falei que... Aí eu falei assim, nossa, eu lembro sim como você tá. <risos> Porque... Gente, deixa eu contar pra vocês, nessas conversas que começaram no dia 19, eu, eu, eu, vi o per... eu pedi pra ele me enviar o perfil dele do Tinder pra eu ver se as fotos estavam boas e se o perfil tava bom, eu tenho print disso. E aí eu tinha muito medo de começar a ter um relacionamento. Na verdade. Foi, gente. Né? Ele tava... E eu ajudando ele a ter trauma, tá? Porque é. ele falava, não, eu não quero namorar, porque não sei o quê. E eu falava assim, olha, Cara, eu é muito não, complicado mesmo. Eu, Falei não do meu ex. Confiar, eu não conseguia confiar em ninguém, tá ligado? Eu já tinha eu, tinha... eu fui traído na Austrália. Depois de quatro anos que eu tava na Austrália, com a minha ex, eu fui traído lá, com um australiano, né? E aí, quando eu vim, quando eu vim pro Canadá, ainda fiquei quatro anos com ela aqui, né? E aí ela ficou com meu melhor amigo, meu ex-melhor amigo, no dia seguinte que a gente terminou. Isso que a gente tem aí que agradecer muito a Patrícia, que é a nossa psicóloga. E sem ela, eu acho que não existiria... Esse casal não existiria, porque ela vinha trabalhando comigo, né? 15 dias antes dele chegar, dessa situação toda. Eu tinha passado por um rompimento de uma situação que tinha começado dois anos antes, então era uma pessoa muito importante na minha vida. E ele, eu desabafava com ele, gente, nessa viagem, então estavam os dois assim... E eu desabafava com ela. É, e ele me contava, e ele chorava, e eu falava, cara, olha, mas assim, o futuro é bem melhor, as cicatrizes fecham, e dava meu exemplo, eu falava, olha, hoje eu tenho um ciclo fechado. É diferente quando você, quando você encontra uma pessoa que primeiro tem a mesma condição que você, você, tem, você... Tem TDAH, eu também tenho. A gente já teve depressão. É, nós dois temos ansiedade. Então, tipo assim, os dois... Os dois, eles seguem meio que na mesma linha, assim. É, eu, quando, quando, quando eu me separei da última, da, da última vez que eu me separei, eu, eu tive muita crise de ansiedade. Minha ex, tipo, nunca foi muito presente, assim, saca? Ela, ela não tava muito nem aí mais pra mim, assim, saca? No final de tudo. Então, pra mim, foi um, foi um negócio muito bom quando eu te conheci, porque, tipo... Quando eu tive a minha primeira crise de ansiedade aqui, que eu tava sozinho, a primeira pessoa que apareceu foi você, assim, saca? E eu não te chamei, eu não chamei a para pra vir aqui. Eu tava, tipo, na minha primeira semana aqui, quando eu cheguei na minha casa, eu falei, cara... Que acontece, né? Porque depois você termina um relacionamento tão longo, né? E você sabe como é isso. Gente, eu não fica sabia meio o que tipo... fazer. Eu liguei Ué. pra pedir ajuda pra ex dele. Eu não tinha pra quem pedir ajuda. Entendeu? Porque eu já estava acostumada a lidar com crises de ansiedade. Quando eu falei com ele no telefone que eu vi que a situação tava ruim. Eu não pensei duas vezes. Gente, eu invadi a casa dele. Mas hoje a gente olha pra trás e vê... Como isso faz a nossa relação ser honesta, assim? Tipo, honesta mesmo, de verdade. Tipo, não tem mentira, né? A gente, a gente é o que a gente é. A gente se conheceu na escola, depois de anos a gente veio, veio voltar a se falar, a gente veio se encontrar de novo aqui. Imagina, eu, há um ano, quando eu conheci ele na escola, eu falei para eu perguntei pra ele se ele tinha um amigo pra apresentar, porque eu realmente queria alguém, sabe? Mas... É... Eu, eu também. tava falando que eu queria alguém, comeu alguém. Eu também. E nem sabia, gente. E, e assim, eu também, porque é, eu nunca tive uma pessoa que fosse realmente carinhosa comigo. E que realmente, tipo, cuidasse das minhas coisas, dos meus problemas junto comigo, saca? E acho que isso é o essencial pra você ter é uma base de um relacionamento sério, assim, sabe? E, e, e saudável. Porque todo mundo tem jesuins. A diferença é que eu tenho muitos. E a, e a questão é, como eu tenho muitos jesuins. É, por conta das condições, é, é muito importante ter alguém que entende, se relacione com isso, e que principalmente saiba o, como lidar com, com o problema na hora, entendeu? Mas, gente, tem um outro é lado da história, né? Eu vou contar recentemente. Ainda tá abrindo o coração hoje aqui. Ah, né? agora a gente tava falando se de Tinder. A ver. gente tava falando de Tinder, agora a gente vai ficar aqui batendo papo sobre a vida, entendeu? Mas tem Pronto, algumas é coisas é que, que com, mesmo, com mesmo que eu tivesse, assim, tentando entender qual que era a nossa situação quando a gente começou a, a, a se conhecer, que foi, acho que, na primeira semana que a gente estava junto. Eu vim para casa dele e trouxe meu computador. E as pessoas sempre... Meus namorados, óbvio. Todo mundo sempre reclamou muito por conta dos meus esquecimentos, por conta do TDAH. E isso sempre me causou um constrangimento, porque eu sei que é complicado para quem não tem, né? E aí, ele... Tinha acabado de sair daqui, pegou um puta trânsito para me levar em casa. E quando ele me deixa em casa, que ele chega na casa dele... Adivinha, gente? Eu esqueci o carregador do meu computador. Eu tinha prova naquele dia. E eu falei, cara, se eu pegar o metrô, não vai dar tempo. O que, que eu vou fazer aí? eu peguei e falei, nossa, eu tô muito chateada. Aí ele perguntou o que tinha acontecido. Eu falei, meu carregador ficou na sua casa. Tô me sentindo muito mal. E ali naquele momento... Veio aquela coisa, ai, por que que, eu tenho essa, por que que eu tenho essa condição? Eu vou, meu, eu vou falar para a professora que eu não tenho o carregador. Não vão acreditar em mim, porque muitas vezes isso aconteceu durante a minha infância. Deu 20 minutos e esse menino atravessou a cidade inteira e trouxe o carregador. Ele não me avisou que ele ia levar o carregador. E aquilo mudou uma chave na minha vida, assim. Eu falei, cara, ele tem um monte de problema, a gente está lidando com um monte de problema dele, mas mesmo assim, na hora que... O negócio ficou ruim para mim, ele foi lá e me socorreu. E isso não aconteceu só essa vez, isso vem acontecendo frequentemente, né? As últimas crises de ansiedade, por conta de coisas profissionais, foram minhas e ele precisou segurar isso. E ele, por incrível que pareça, gente, a pessoa que tinha crises hoje lida com as minhas crises. Né? Então, eu não tenho, né? ele cuida, Nossa. ele liga para psicóloga, <risos> ele vai lá quando ele não sabe o que fazer, ele cozinha. E quando cozinhar não resolve, ele me tira de casa para dar uma volta de carro, mas isso é novo para mim, porque eu sempre tive que lidar com essas questões sozinha. Sozinho. Eu também, eu, eu sempre me senti assim, eu sempre senti sozinha. Eu não posso falar sobre minhas crises, eu não posso reclamar, eu não posso xingar, eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer tudo pela outra pessoa e a outra pessoa cagando pra mim, assim, sabe? E eu, tipo, eu era obrigado a ficar feliz e fingir que eu tava feliz o tempo todo, e nem sempre eu conseguia transparecer isso nos vídeos também, e aí as pessoas sempre achavam que eu era meio, que eu era meio cuzão por causa disse mas a questão não é que eu era cuzão, a questão é que eu já estava num lugar onde eu não gostava, a pessoa não entende que você está num lugar que você não gosta, e te obriga a fazer o que você não gosta, então tipo pra mim sempre foi uma parada muito tipo, eu não posso falar, eu não posso mostrar o que eu tô sentindo e o que eu não tô gostando, porque senão vai dar ruim, entendeu? E com você não é assim, com você a gente fala tipo, olha, não tô gostando disso, não tô gostando daquilo, pode ir embora. Que nem quando a gente foi pra Toronto, no vídeo de Toronto, a gente acordou 5 horas da manhã, os dois acordaram. Um olhou pra cara do outro e falou assim, Ei, o que tá acontecendo? Eu acho que na cabeça de cada um deles, tava tipo assim, tomara que ele fale pra ir embora, tomara que ela fale pra ir embora, tomara que ele fale pra ir embora, tomara que ela fale pra ir embora. Um olhou pra cara do outro e falou, vamos embora, os dois vamos. Muitas das relações que eu comecei, elas não evoluíram. Porque as pessoas entendiam. não entendiam que, na verdade, quando eu estou ali tá está tudo bem naquele momento, algo acontece e eu fico desconfortável, muda tudo. É. Muda tudo. A nossa coisa de não sair é, funciona muito quando a gente está junto com os nossos amigos aqui no nosso ambiente. Mas quando a gente é exposto aos ambientes externos, a, nós temos os nossos limitezinhos. E a gente encontrou, assim, uma, de uma forma ou de outra, os nossos limites, né? Sim. Como pessoas e como casal. Então, por exemplo, a gente foi num show junto, a gente super se divertiu no show. Depois, a gente achou que dava para esticar mais um pouquinho. Mas esse mais um pouquinho chegou ali no meu limite e na hora ele falou, vamos embora. Vamos embora. Por quê? Porque não, não adianta pessoas como nós, se são submetidas é, à vontade muito do outro... A, a gente, gente se sente sufocado. Se sente sufocado. É uma merda. E é muito isso, assim. É, já tá com bastante tempo esse vídeo. já acho que a gente pode até quebrar depois em mais uma parte pra vocês conhecerem um pouquinho mais a gente. A gente ia falar sobre Tinder hoje. Acabamos falando sobre a gente, né? Sobre relacionamento. a gente tá numa né? fase diferente a, eu, hoje do que ontem. A, a gente decidiu essa semana que a Sandra ia vir morar comigo. Então a gente vai, vai começar a morar juntos. Já estamos morando juntos há quase dois meses. Mas decidimos que a Sandra agora oficialmente vai vir morar comigo. Né, meu amor? Então, assim, não estamos casando, não estamos casando, porque tá muito cedo ainda, mas, mas estamos juntando as, as escovas agora, então estamos agora mano juntos. Estamos oficialmente namorando sério, de fato, né? A internet toda já sabe, a família inteira já sabe. Não conheci o pai dela ainda, seu Odilon. Beijo pro senhor aí, se estiver vendo esse vídeo aí, tô esperando conhecer o senhor. Tô, ó, junior. Gente, conheci a sogra com duas semanas de namoro. Eu, minha, minha mãe adorou você, minha mãe amou você. Eu amo sua mãe. Minha mãe ama muito você. E eu acho que isso é o mais importante, assim, é a... a você tem o seu apoio da família é interessante, né, mas é dentro, dentro, dentro de casa, eu acho que ninguém, ninguém sabe dos problemas que, que tem dentro de casa, né, e etc. O que vai pra internet hoje, assim, eu sou youtuber e eu sempre falo isso pra todo mundo, mano, eu não acredito em tudo que as pessoas falam na internet pra vocês não, rapaziadinha, porque a grande parte das coisas ali é mentira. Muitas coisas são mentiras na internet, então tem que tomar é muita cuidado. É estranho fazer esse vídeo, sabia? Por quê? Ó, oh, começa a chorar quando eu lembro. Do quê? Porque eu não queria fazer no começo. Porque, gente, vocês não têm noção de quanta coisa... Eu recebi... Quando eu, ele me assumiu como namorada, eu recebi muita coisa boa. Mas, assim, muitas coisas cruéis também. Nossa, muitas. Vários comentários na internet. E das pessoas falando assim... Nossa, mas ele tá magoado e ele tá te usando pra cobrir a dor dele. E, ao, e enquanto isso tudo era falado, eu lidava com uma pessoa que tava sofrendo muito... E que eu sabia que tava se esforçando muito. E, assim, três meses depois, hoje ele faz muito mais por mim do que talvez eu tenha feito por ele, assim. No e, sentido de cuidado, E mesmo, não é né? sofrendo de saudade da ex, nada disso, e não. não é, dor mesmo, é mesmo. É sofrendo por, por, por tudo de ruim que eu tive que passar depois disso, né? Todas as dívidas que eu angariei. Eu conheci você numa fase... Acho que no pior momento da sua vida. Tava, Mas... talvez, caminhando... Para minha estabilidade emocional, e aí veio você gente... com, com tudo. E a gente não sabia o que ia acontecer no passo seguinte. E muitas coisas aconteceram para mim, é, e que eu precisei muito da ajuda dele para ressignificar, então, assim... E da sua? Esses três meses indo para quatro, eu conheci uma pessoa que... Eu olho, assim, às vezes, alguns comentários na internet, eu falo, cara, vocês não conhecem a pessoa que eu conheço. Vocês não conhecem a pessoa que trabalha 12 horas por dia para reconstruir a vida dela e quando as coisas... E muitas vezes ele quis desistir, ele quis jogar tudo pro alto e era no momento que eu falava, não, não vai desistir. Naquele momento vai, todo eu... mundo te abandona, né? Todo e... mundo me abandonou e aí faz o quê, né? e os amigos viram as costas tanto Nossa. do meu lado quanto do dele isso dói na gente hoje é, então nós assim, temos poucos amigos mais fiéis e... amigos que eu, amigo para mim hoje assim é uma coisa muito difícil assim amigo a, a, eu sei que meus amigos estão assistindo esse vídeo agora mas assim é, e meus amigos são meus amigos de verdade me entendem para mim hoje em dia é muito complicado poder conf, voltar a confiar na, nas pessoas de novo e confiar nos amigos né depois de ter sido traído já com amigos entendeu amigos entre aspas é, fica muito complicado, entendeu? Então é, é muito difícil hoje eu, eu saber quem é meu amigo e quem não é, entendeu? Porque nas da, últimas vezes que eu trouxe um amigo pra dentro de casa Não deu muito certo, entendeu? Então assim, é, eu sei que é uma coisa que eu vou ter que lidar Uma coisa que, é, que, que ainda é bastante complicado pra mim até de falar A grande questão é a gente se envolver com pessoas que realmente gostam de você Que querem ver o seu bem, que também precisam da sua ajuda Eu acho que interessante a gente estar tá ali pra ajudar as pessoas e também pra ser ajudado né, num dos momentos que eu mais precisei é, foram vocês, na verdade, que me ajudaram. Pessoas que me, me assistem, pessoas que me seguem. Lá em Vancouver teve muita gente que me ajudou, que me seguia. Aqui em Montreal, meus amigos todos hoje são pessoas que me seguiam e são pessoas maravilhosas. Então, assim, mano, é, eu não tenho o que falar assim, da rede de apoio que eu tive nesse tempo todo e da sorte que eu tive de ter encontrado essas pessoas e principalmente a Sandra hoje. Então é isso, gente. Um grande beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, desse vídeo ficou um pouco mais longo Todo mundo me pede vídeos mais longos, então tá aí vídeos mais longos Então é isso pessoal, obrigado por terem assistido esse vídeo Obrigado mais uma vez meu amorzinho Por você estarem aqui É isso gente, acreditem no um amor Procurem pessoas que Abracem seu caos E lutem junto com você Porque é sobre é isso. isso, né Acho que é sobre isso Sobre um, um, um apoiando o outro Sem ter que pisar em ninguém, né Acho que essa é a mais importante Oh, oh, oh, oh,